Se liga que eu quero contar um pouquinho pra você agora como que foi o meu começo na internet como afiliado Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira Tô aqui hoje na parte de cima aqui do meu apartamento, eu mostro um pouco pra vocês, né? Olha a vista que tem aqui, mano, que da hora, velho. pôr do sol é ali, mano, ó é Ali é o aeroporto internacional, olha lá, ó e ali o pôr do sol, mano, todos os dias é muito legal <risos> Mas enfim, vamos lá, o assunto do vídeo de hoje é sobre como eu comecei a trabalhar pela internet Como afiliado, como foi meu começo Pergunta que muitos afiliados me fazem, tá? E tipo assim, mano, eu quero responder isso aqui pra vocês Trocar uma ideia com vocês um pouquinho sobre isso é Porque eu acho que muitas pessoas às vezes começam com aquela empolgação Achando que vai ganhar dinheiro muito rápido, que vai ser tudo muito fácil e eu tô aqui pra passar a verdade pra vocês. E dá pra ganhar dinheiro na internet? Dá pra ganhar muito dinheiro? Tá. Quando eu comecei, quem me acompanha desde o início, sabe? Eu morava com os meus pais, eu dormia numa sala, eu não tinha quarto. Hoje eu moro aqui, numa cobertura, tenho um carro legal e tudo mais. Não dá pra ganhar muito dinheiro pela internet. Só que não quer dizer que isso vai ser fácil, tá? É como qualquer outro tipo de empreendimento, seja físico, seja digital. Você tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que trabalhar pra caramba. Mas o meu começo, eu costumo dizer que foi pior do que o da grande maioria das pessoas, né? É, primeiramente porque eu levei quase quatro meses pra fazer minha primeira venda. Isso daí, a maioria das pessoas já desiste já nesse começo, tá? É, então eu levei quase quatro meses pra fazer minha primeira venda. Eu vou mostrar pra vocês lá na tela do meu computador daqui a pouco. Mas eu levei quase quatro meses para fazer minha primeira venda. E eu só comecei a trabalhar como afiliado porque eu havia sido demitido do meu último emprego. Eu trabalhava na Sky vendendo pacote TV por assinatura e tudo mais. E eu fui demitido na época. E aí eu peguei aquele seguro-desemprego, de né? E aí eu coloquei na minha cabeça, porra, mano, agora eu tenho que arrumar alguma coisa pra eu fazer... Pra eu não ter mais que voltar a trabalhar pros outros E nessa época, então, foi quando eu descobri Comecei a pesquisar na internet A gente faz aquela famosa pesquisa Como ganhar dinheiro na internet E descobri o mercado de, de, de, de, de afiliados Comecei a assistir vários vídeos na internet Comecei a colocar em prática do meu próprio jeito e tudo mais Porém, não tava dando é, resultado Não tinha resultado, entendeu? E tentava fazer do meu próprio jeito e tudo mais E não conseguia resultado nenhum Passou um mês, passou dois meses E nada de conseguir fazer a primeira venda Passou três meses e nada de conseguir fazer a primeira venda E por vários momentos, mano Eu cheguei a pensar em desistir, tá ligado? Pensei em chegar, tipo, pô, acho que isso aqui não funciona, acho que isso não é pra mim Acho que isso aqui, é, é... pensei várias vezes que era lero-lero, que era enganação e tal, né Acho que todos nós, no começo, quando vemos ali pessoas mostrando que ganhou 5, 10, 20 mil reais no mês A gente, pô, é um pouco longe da nossa realidade Pelo menos pra mim era muito longe, porque eu ganhava 800 reais de salário naquela época, né era um pouco longe da minha realidade, então por um momento eu comecei a desconfiar Achando que aquilo não funcionava e tudo mais Até que depois de 4 meses eu fiz a minha primeira venda Mas vamos fazer o seguinte, eu vou, vamos lá pra tela do meu computador Lá na tela do meu computador agora eu quero te mostrar um pouquinho do, do meu começo, dos resultados, do início. E aí sim, depois disso, é, a gente continua contando um pouquinho pra você da história, pra você entender um pouco melhor. Vamos pra tela do meu computador agora. Mas é isso aí, galera. Seguinte, ó, tô aqui na minha conta da Hotmart aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui nos filtros, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, os filtros lá em 2017, pra você tomar noção. Lá em julho de 2017, ó, do dia 1 de julho de 2017... Cadê aqui o mês de julho? Eu não vou nem fazer cortes nessa parte aqui de resultados, tá? É exatamente porque tem gente que acaba editando, fazendo essas paradas. Então, não vai ter nenhum corte aqui agora para você ver tudo direitinho, tá? Essa foi minha primeira venda na Hotmart. Olha, em julho de 2017, de 1º de julho ao dia 31, foi o resultado do mês inteiro, tá? R$12,00, foi o que eu ganhei. Se a gente pular um ano pra frente aqui, ó. Vou pegar aqui agora, por exemplo, julho de 2018, Vou pegar aqui, ó, julho de 2018, dia 31, vou pegar aqui de novo agora julho, opa, 2018, julho dia 1, ó. vou filtrar, vou clicar em filtrar, 337 reais no mês de julho de 2018, ou seja, passou um ano e eu ainda não estava ganhando muito dinheiro como afiliado, né? na verdade é um resultado bem pouco, digo assim, é 300 reais, é grana, é grana, mas não é o suficiente para você depender somente disso, viver disso, né? então era bem pouco ainda. Agora eu vou mostrar pra você aqui, ó, vou adiantar um mês agora, tá? Agosto de 2018, dia 1 ao dia 31, ó. Só pra você tomar noção, ó, 4 reais Aí a parada já começou a ficar interessante, porque pra mim, no meu começo, mano, tudo que eu queria era ganhar uma média de R$3.000 a 4 reais através da internet. Pra mim já era o suficiente para eu conseguir fazer minhas coisas, dar um rolezinho, é, tá ligado? Pagar minhas contas em dia e tudo mais. Se a gente adiantar aqui pro mês de setembro, ó, um mês seguinte, tá? Meio de setembro, vou clicar em aplicar os fios, olha só para você ver, 8 mil reais, meio que dobrou o que eu tinha feito no mês anterior, né? Vamos adiantar mais um mês para você ver, agora vamos pro mês de outubro aqui, ó, opa, peguei errado aqui, peraí, novembro de 2018, outubro de 2018, dia 31 ao dia 1 ó, dia 1 de outubro ao dia 31 de outubro, ó. 12 mil reais no um mês tá vendo ou seja já multiplicou ali de quatro oito 12 mil foi subindo em escadinha né de quatro em quatro mil basicamente se a gente pegar o mês de novembro que foi um mês muito marcante para mim novembro de 2018 também ó se a gente pegar para analisar aqui olha 35 36 mil reais basicamente somar os dólares né 36 mil reais em um único mês como afiliado tá como afiliado eu não tinha meu próprio produto ainda nessa época eu ainda era somente afiliado e olha só para você como é que o negócio começou meio que a decolar né é, então, tipo assim, nesse mês, para você ter uma ideia, eu fiquei louco, sabe, a, a chave, a ficha não caía, para ser bem sincero com você, porque realmente, tipo assim, né, a, a, um ano atrás eu tinha feito uma venda de 12 reais um ano depois eu ainda estava ganhando reais reais depois de alguns meses o negócio meio que pipocou, o negócio estourou, explodiu, né? Se a gente pegar aqui um pouquinho mais para frente, só para você ter uma noção, eu vou pegar aqui o mês de, sei lá, o mês de março de 2019, vou pegar aqui o mês de março de 2019, para você ter uma base. Vou filtrar aqui, ó. Mais 30 mil reais no mês. Tá vendo? Se eu pegar outro aqui, vamos pegar o mês de maio. Mês de maio de 2019. Tá? É, não vou ficar mostrando muito também, que senão vai, vai demorar. Vai gastar muito tempo aqui. Não, olha, 82 mil. Tá vendo? Olha só para os irmãos. 82 mil reais no mês de maio de 2019. Se pegar aqui, sei lá, vou pegar julho. Julho de 2019. Tá? Vamos adiantar mais um mês, mais dois meses aqui no caso. Julho de 2019. Mais, vamos ver. 93 mil reais no mês tá? Então isso aqui para você ver alguns resultados tá? Que eu obtive nesse tempo todo Agora eu vou sair da, da, da tela aqui Para a gente continuar trocando umas ideias beleza? Então é isso Manoel, como você acabou de ver na tela ali do meu computador Foi algum dos meus resultados através da internet né? Aqui o Miguel Dá um oi pra galerinha. Dá um oi pra galerinha. um que choninho brabo. Mas é isso aí. E aí eu quero explicar pra você agora dois fatores que eu acho que foi primordiais para começar a ganhar essa grana através da internet, tá? Um desses principais fatores, primeiro, foi eu ter parado de tentar fazer as coisas do meu próprio jeito. Eu tinha essa mania de tentar fazer tudo do meu próprio jeito, entendeu? Tipo, eu, eu era o cara que eu não queria investir em treinamentos porque eu achava que todo mundo só queria ganhar dinheiro por trás disso, que ninguém ia revelar a fórmula mágica, esse tipo de coisa. E aí eu ficava tentando fazer do meu próprio jeito, por isso que eu levei basicamente um ano. Para começar a ter resultado, só depois que eu comecei a investir em treinamentos, eventos, em palestras e comprar mentorias separadas que realmente o resultado começou a fluir. E o ponto 2, eu acho que foi primordial para eu fazer esse negócio acontecer de verdade para mim, foi eu ter começado a investir em tráfego pago. Só depois que eu comecei a investir em tráfego pago que de fato, mano, meus resultados começou a multiplicar. Porque qual que é a minha visão sobre isso? Só é para você entender, tá? Se você mesmo que você já ganha dinheiro com orgânico, mano. É, você vai precisar injetar grana em tráfego pago uma hora ou outra se você quiser fazer grana de verdade nessa parada. Por quê? Se você não está fazendo tráfego pago, o seu concorrente está. E se você não está fazendo, você está deixando o dinheiro na mesa. E se você está deixando o dinheiro na mesa, mandando papo reto para você aqui, outra pessoa está pegando esse dinheiro. O tráfego pago ele vai alcançar o que o tráfego orgânico não alcança, tá? ele vai pegar pessoas, ele vai alcançar um público que talvez não está te vendo ainda, que não está interagindo com você ainda, ou público que quer comprar seu produto, mas ainda não está não tá muito engajado, não está vendo seus posts e aí por conta disso não está vendo, não está comprando. Sabe, o, o tráfego pago é tipo um turbo para o orgânico, tá ligado? E principalmente se você está começando hoje e ainda não está tendo um bom resultado. Para quem vende, mesmo para quem já vende bem no orgânico, o tráfego paga é essencial. Agora, se você já está começando no orgânico e... Por exemplo, no Faça Tráfego Pago, crescer no orgânico hoje em dia é muito mais é um pouco mais difícil, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, leva mais tempo. Não estou dizendo que não dá, mas sim, leva mais tempo para você crescer hoje. Então, é legal você aprender algumas estratégias sobre tráfego pago que vai ajudar você a escalar o seu negócio, tá? Então, para mim, uh, os dois pontos que viraram o meu jogo foi eu ter começado, ter parado de achar que eu iria descobrir a Fórmula Mágica sozinho e ter começado a investir em mim, tá? E o segundo passo, ter começado a investir em tráfego pago. O problema é que a gente tem uma visão de achar que tráfego pago é gasto, né? A gente não enxerga tráfego pago como investimento, a gente vê como um gasto. E isso limita a gente, que a gente quer investir pouco, não quer gastar muita grana ali no tráfego pago e tudo mais, e acaba limitando a gente, a gente acaba deixando para depois, aquela coisa toda, e não tem resultado. Sacou? Então a gente precisa, é, você precisa destravar isso, você precisa entender que uma hora ou outra você vai precisar utilizar o tráfego pago para você escalar os seus resultados e conseguir ter um grande resultado através da internet. Também, beleza? É, basicamente é isso, acho que dá pra pegar uma, uma base legal aqui de tudo que eu fiz é, através da internet E vamos embora com tudo Se você achou legal o vídeo, é, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Vou deixar pra você aqui na descrição o um link de um mini curso meu gratuito, tá? É, totalmente gratuito E me segue lá no Instagram também que tem muito conteúdo lá Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo valeu!